Pera aí, peraí. Oi galera. É, eu tô gravando desse jeito, porque primeiro minha mãe arrumou a cama, que é ótimo. Só que hoje eu não vou dormir com ela. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho um, meu próprio quarto. Eu durmo com minha mãe geralmente quando meu pai come alguma coisa demais. Eu tenho medo dele de ele soltar uma bomba de Hiroshima. Mas não quero entrar em detalhes. Mas, peraí. Mas eu tô gravando desse jeito que tá trovando, tá chovendo com trovão, sendo que a bolsa da previsão do tempo não tinha nada. Então, é meio estranho, assim. Mas eu queria dizer pra vocês, anunciar, que... Caramba. Eu queria anunciar... Que Eu queria anunciar pra vocês que todo mês teria uma espécie de map. O que, que é map? Ou M-E-P? M EP seria uma mistura de vídeos que um Youtuber cria. O pessoal pode mandar e o Youtuber mistura nos vídeos. Mas inícios isso não é criativo. É sim. E eu criei o MVY. O que é MVY? M, mistura de vídeos no YouTube. MVY, mistura M de vídeos -v no YouTube. Y, MVY. E eu queria dar permissão que, tipo, assim, pra qualquer um que quiser se inspirar nisso e fazer, na verdade, que você inspirar numa coisa que já tá inspirado num negócio gigante. Mas eu queria dizer que, se vocês quisessem participar, eu vou abrir, tipo, então, assim, eu vou, eu vou colocar um vídeo. E nesse vídeo vai ter um, um tempo limite. Pra fazer o vídeo. E, tipo, assim, até eu acho que umas três, é, três semanas. Então, eu vou abrir. No, numa, semana, numa semana, pode ter um limite de três semanas, depois eu vou fechar e como eu vou querer que vocês participem? bom, vocês podem mandar um vídeo fazendo uma dancinha, é, fazendo uma animação, usando um mod, sei lá, minecraft ou, ou GTA Independente, pode ser de tá 1, um, dois, três, quatro, sanandros, não sei muito bem do GTA, aliás, dá pra idade de certas criancinhas chamada Vinícius, por acaso isso não é uma direta, uma indireta. Eu estou fazendo uma, uma direta para mim ai direto piada bosta Um. Mas aí eu queria falar que todo mês seria um Se vocês quisessem participar É só mandar o vídeo Independente, você pode estar fazendo uma dancinha, usando um software de animação Tipo a Clip ou o X, sei lá Qualquer coisa, você pode mandar vocês fazendo uma dancinha Usar um aplicativo, sei lá, Gacha Life Usar modificação de jogos Mas vocês vão mandar pra mim No YouTube mesmo, vai colocar na descrição Hashtag MVY Underline Que é que se colocasse espaço, ele ia tirar a hashtag então só ia ficar MVY então, você é MVY underline e o número então pode ser MVY1 o primeiro vou dizer para vocês se vocês quiserem realmente participar eu espero que vocês comentem assim eu espero que vocês compartilhem muito o canal para vocês poderem além de me ajudar ter pessoas para participar do vídeo e vocês mesmos ser conhecidos, não vai só ser eu que ficou com fama Não, eu vou colocar crédito bonitinho na descrição, bonitinha E é, quando vocês mandarem pra mim Ele vai ser é, sei quando vocês mandarem pra mim Quando passar de três semanas, eu vou baixar todos os vídeos E tentar fazer um mashup Sei lá, fazer mashup com musiquinha É, essas coisas aí e eu gostaria que você tentasse participar. Bom, se vocês quiserem mais detalhes, quando realmente ocorrer o MVY, o primeiro MVY do canal, eu vou dizer para vocês. Lembrando que pode ocorrer em datas especiais não só um por mesmo. pode ocorrer alguma coisa especial, como o atingir mil inscritos ou apartar tá o filho 10 mil. Então, acontece, vai ter alguns acontecimentos. Mas espero que vocês tentem participar do MVY. E também peço para vocês tentarem divulgar, para mais pessoas poderem tentar ou divulgar mais ainda Porque é legal, né? Map não tem muita pessoa que sabe muito bem, mas eu tenho um editor de vídeo muito potente Eu não tô me gabando mas é o KineMaster Master essa é literalmente uma marca d'água, aqui É literalmente isso E por causa disso eu quero que vocês participem, gostaria. Bom, se vocês quiserem mais informação, quando fazer realmente um vídeo, eu falo pra vocês. Se vocês gostarem, se inscrevam no canal, dá o seu like. Quero ver se a gente tenta entrar em alta, eu acho que 0% de chance. É. A autoestima, né? a autoconfiança, tá 100% bovini. Eu espero que vocês tenham gostado. E tchauzinho.